Salve, salve, para você que nos acompanha aqui pelo Rio Mafra Mix, Facebook, Instagram, WhatsApp, Web Rádio. Olha, estamos aqui na Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania. Comigo, o secretário João Lázaro Lélis Ferreira. Vamos conhecer um pouquinho mais da estrutura das ações que a secretaria está realizando aqui em Mafra. Secretário, me deu uma canseira só de falar o um nome da secretaria, é um nome gigante, e se imagina o trabalho, como que é desenvolver estar à frente dessa pasta tão importante para o município de Mafra. Ok, nossos cumprimentos né, a todos que assistem a Rio Mafra Mix. Douglas, primeiro, parabenizando né, pela já posição empresarial, né, representando o som comercial de Rio Negro. E realmente o nome da secretaria é grande né, e a gente não pode reclamar de tédio. Né? Então, a Secretaria de Governo e Cidadania Vinculada a ela está a Defesa Civil, né, que a gente recém fez a transferência para a Secretaria de Administração, e também o PROCON, né, dos direitos do consumidor. Secretaria de Turismo, né, que a gente também é, é coordena, e a principal, que é o desenvolvimento econômico. Né. Então, estamos aqui hoje com vocês para falar dos trabalhos, né, dos projetos que a gente tem aí em andamento do desenvolvimento econômico. Ok, secretário, vamos começar ali, então, falando do que já foi feito. Né? E aí quero finalizar também falando dos projetos para 2023. Certo. Nós tivemos, né, no, no começo da gestão, em 2021, né, da gestão do prefeito Emerson Mass, é, fazendo simplesmente uma, uma estruturação da própria secretaria. Até então, o né, desenvolvimento econômico deixado de lado um pouco né, na, na situação e a gente foi refez várias diretrizes, vários projetos para desenvolver o município como um todo. Então a Mafra tinha alguns indicadores, né, não muito significativos no estado, e a gente trabalhou aí desde 2021, no início da gestão, a modificar esses indicadores, né? Então, o que que a gente teve então em 2021-22, né? Vamos estar completando agora 27 meses já da gestão. Creio que até a gente conversou com vocês nos 100 dias, né? E de lá para cá a gente agregou bastante dentro da atividade da Secretaria. Então, nós tivemos aí a questão de incentivos a né, atração de empresas e estamos agora dando uma estruturação para um parque industrial, inclusive, né, é, devido à demanda. e Nós temos em torno aí de 50, 55 empresas é, na fila para entrar em Mafra né, no contexto de intenção de, de construir a sua base, né, gerar emprego e renda. Então, nós estamos trabalhando fortemente nessa, nessa estruturação. Então, 2022, né? A gente consolidou a Sala do Empreendedor, né? Que fica localizada ali na Praça Lauro Milha, bem central, né? Na cidade. Estamos trabalhando agora para que essa sala aumente a mais o atendimento ao micro-pequeno empresário, né? Ao, ao MEI, principalmente, e ao pequeno empreendedor. É, temos até inclusive na semana que vem, no dia 4, né? No qual vocês já estão convidados, é, o lançamento do da segunda edição do Juro Zero. Né? Então o juro zero foi um carro-chefe que a gente teve aí eh, Na questão da sala do empreendedor, do apoio ao MEI, ao pequeno empreendedor né? Então tivemos contemplados 56 empreendedores no, no ano 2022 né? Totalizando aí um, um valor bem significativo né? de, de financiamento eh, Onde a prefeitura bancou os dois, banca né? as duas últimas prestações O banco juros do, do, do empréstimo é, de toda forma, a gente acompanha esses microempreendedores Para que eles re, peguem o recurso e utilizem devidamente Para é, a competitividade da sua pequena empresa né? Então isso tem dado muito resultado Estamos agora preparando para 2023 agora, trabalhar com, esse, com esses empreendedores Uma capacitação mais forte né? é, de finanças, marketing e planejamento então, a gente quer que o MEI, por exemplo, ele dê um salto, né? ele sai aí da condição de micro e pequeno, com um funcionário só, para uma microempresa e aí vai, vai, como se diz, né? vai trabalhando o degrau. Né? É, fortemente, em 2022, a gente também trabalhou o turismo, né? a Secretaria de Turismo também, né? as ações de turismo não eram muito intensas né? dentro do nosso, do nosso trabalho, da Secretaria em si, nas gestões passadas Então nessa gestão agora do prefeito Emerson A gente priorizou também o turismo Então a gente está agora é, Revendo o conselho de turismo né, Colocando novas ideias Novos é, conselheiros né, Trabalhando muito fortemente é, Tem dois roteiros turísticos Que a gente já implementou chamado caminhos rurais né, tá com bastante visualização no, no Instagram né. Tem o artesanato que trabalhamos também fortemente para consolidar o artesanato de Mafra. Né? E, então, são projetos que já estão incorporados, incorporados, vamos dizer assim, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Secretário, quando o senhor tomou posse, lá no início da gestão do MAS, o senhor foi é, um dos nomes técnicos que o MAS trouxe para a gestão, e a gente tem observado que a secretaria tem evoluído muito, está uma outra cara para o município, e muito é, disso é a sua parceria, ou melhor, o seu trabalho, o expertise junto ao SEBRAE, que traz também para a Mafra isso daí. Como que essa experiência está contribuindo para o município? É, perfeitamente. Quando a gente aceitou o convite né, do nosso prefeito Emerson, a, a, ambos né estávamos na atuação na iniciativa privada, em consultoria. Né, então, lá nos idos de 2019 e 2020, quando o Emerson começou a trabalhar a campanha, e eles já nos adiantou um convite, né, ali no final de 2020, é, para ingressar na secretaria. Né? Então, é, nós temos aí um trajeto, né, como você falou, a gente já foi gestor do Sebrae Santa Catarina, temos 23 anos também de estrada em consultoria. Desses 23, os últimos 7, 8 anos a gente trabalhou com gestão pública, é né? mais especificamente nós trabalhamos no Nordeste, na Bahia. Né, trabalhando o planejamento estratégico né, de, de pequenas Agroindústrias e também junto à Secretaria da Agricultura é, Do Estado da Bahia né. Então quando a gente veio é, Retornando, na realidade eu fiz um retorno A Santa Catarina, que eu é, sou, de Santa, sou de Florianópolis né, Então a gente entrou com a nossa Expertise dentro do planejamento Estratégico Então já ali em fevereiro, março De 2021, no início da gestão nós, né, junto com o próprio Emerson, eh, aplicamos o planejamento estratégico em todo o ambiente das secretarias. Né? Então, essa parte da formação técnica também de cada secretário eh, facilita bastante. A gente está conversando no nível mais estratégico né? e aí desdobrando as ações, as metas, eh, para os demais níveis da estrutura da prefeitura. Né? Então... É, para alguns né, que é, nos abordam, dizem que ah, estão implantando iniciativa privada na gestão pública. né é, Não é só isso, mas é isso. Né? Então, eu acho que o segredo do, do resultado que está tendo, não só no desenvolvimento econômico, mas nas demais secretarias, a Jamini teve na oportunidade que também, colocando as questões da Secretaria de Educação, são muito em função disso, né? desse trabalho com a mentalidade privada na gestão pública. Então, a gente consegue colocar uns, uns mecanismos e ferramentas né? é, da gestão da iniciativa privada que funcionam com tranquilidade na gestão pública. Né? São pequenos detalhes que precisam ser ajustados, né? aí a gente fala da, dos recursos humanos, né? é um pouco diferente na questão privada, é, o cumprimento de metas, né? então você tem um trabalho desdobrado e comprometido das pessoas. Né? Na gestão pública, a gente tem que forçar um pouco mais esse trabalho para que aconteçam os resultados, mas eles acontecem. Né? Então, assim, é, eu conheci outros municípios, acompanhei trabalhos em Itajaí, é, aplicando planejamento estratégico na gestão, enlages também, né, é o que tem no nosso currículo e a gente consegue fazer um comparativo, um parâmetro de comparação. Mafra a gente tem um ambiente fértil porque a administração, a gestão do prefeito Emerson e ao pensamento dele também de ter essa questão do, do enfoque técnico acima do político, né? A gente não vai dizer que somos 100% técnicos, né? Nós somos aí, digamos, 80/20, 80%, 20. 80 técnico, né, especialista nas áreas que respondemos a cada secretaria, mas 20% a gente tem que tramitar no ambiente político, né? Então a gente tem que estar atento à vereança, à Câmara de Vereadores, atento aos deputados, às emendas parlamentares, ao que aqui a política nos proporciona de bom para o município. Então, fora isso, no, na questão é, política, a gente não tramita com outras é, paradigmas ou, ou situações que costumeiramente se ouve. Né? O favorecimento aqui, uma situação ali, isso não passa nessa nossa gestão de forma alguma. Né? Tanto que a gente está trabalhando o projeto de compliance, anticorrupção. Todas as secretarias têm pessoas, né, que são auditores envolvidos nisso. Então, sempre antes da gente determinar alguma demanda, definir alguma demanda, discutir e decidir assinar algum documento, ele tem um parâmetro jurídico em cima. A procuradoria nos apoia. Então, a gente não dá respostas de risco, né? A gente coloca o projeto em si com todo o aval também jurídico que deve acontecer. Então acho que esse é o segredo da gestão do prefeito Emerson Mars, né, com uma equipe qualificada nesse nível aí, né, o 80% do técnico e o 20% para conviver com o ambiente político. Né? Secretária, foi muito comemorado também o fato do município de Mafra ser hoje um dos municípios mais rápidos para abrir uma empresa. Para o meio que está chegando precisar uma orientação, qual qualquer... é? O senhor já falou da sala do empreendedor? precisa trocar uma ideia, quer crescer, quer evoluir, qual é o caminho, como que o senhor orienta eles já para finalizar o nosso bate-papo? Isso, a gente esteve em 2021, né? o, o, o Destaque Nacional, né? 4 horas e 4 minutos, é, de 12 dias, né? anteriormente o, o microempreendedor, o, o empreendedor, que acessava no caso a prefeitura, protocolava a sua necessidade de abrir o seu negócio, a sua CNPJ, ele tinha 12 dias de trajeto, né? Então a gente trabalhou fortemente nisso já em 2021, né? Então com a, a, o lançamento, né, da Sala do Empreendedor, esse ambiente ficou mais favorável, então em vez dele seguir até a prefeitura, abrir um protocolo, né, e pegar toda essa sequência burocrática, nós trabalhamos fortemente aí com a parceria do SEBRAE de Santa Catarina a questão da desburocratização. Né? E, e as próprias leis né, a nível nacional caminharam para isso. A digital, o digital também, né, a gente está, por exemplo, nesse momento é, com uma gestão com praticamente zero papel né, internamente na prefeitura E isso agiliza também o processo né, Já vamos ter uma resposta melhor ainda dessas quatro horas No próximo trimestre, aí, que a avaliação é trimestral Então a gente está aguardando para abril O resultado desse primeiro trimestre Já tendo a certeza que possamos estar de novo né, Se não em primeiro, mas ali no segundo, terceiro lugar né, No mesmo nível nacional Temos batalhado para isso é, recentemente a gente fez uma um benchmark, um comparativo com municípios E Rio do Sul se apresentou né, com, com alguns minutos né, Não sei precisar o número, mas saiu das horas para minutos né? é, Então isso tem nos desafiado também né? Salvo as devidas proporções de Rio do Sul para Mafra Mas creio que o porte é do mesmo do mesmo tamanho Então a gente tem trabalhado nesse formato então, como você perguntou, como é que a gente mantém essa velocidade? Né? É, a sala do empreendedor é o primeiro, a primeira entrada, a partir dali já tem todo um sistema digital né, de inserção de informações do empreendedor, e ele consegue já, né, pela lei de liberdade econômica também, ter algumas concessões e alguns documentos que não precisam mais se fazer necessário. Né? Então, isso tem ajudado, claro, a gente depende da eficiência também da equipe interna. A gente faz capacitações frequentes para a turma do, do atendimento, né tanto da recepção da prefeitura como na sala do empreendedor, para que esse empreendedor seja muito bem atendido, ele entenda a situação, e a gente vai, já sabe, os gargalos também. né Então, a gente trabalhou muito em cima de licença ambiental, por exemplo, né dependendo da complexidade da atividade do empreendedor, também algumas... É, reduções de processos foram necessárias e a gente o tempo todo tem isso em mente, cada trimestre a gente sabe que vai ser é, vai sair o ranking né, através do, do Ministério da Economia então esse ranking expõe as, os municípios né, é, os mais de 5 mil municípios no país, então a gente ter tido a primeira posição nacional em 2021 é, foi um destaque mesmo né, nacional e comprovadamente pelo Ministério da Economia. Então, de lá para cá, a gente trabalhou em outras posições do, do ranking, mas estamos agora fortemente focados, sempre focados em trabalhar isso. Então, a nossa prioridade 2023, inclusive, é trabalhar o Centro de Empreendedorismo. Daqui a três meses, mais ou menos, a gente está prevendo inaugurar o Centro de Empreendedorismo, né, que chamará Osmar Werner, numa justa homenagem é, ao empreendedor Mafrense, né? do Moinhos Catarinense, então dentro desse ambiente, né, um ambiente muito maior, vai ser possível ter capacitações, um pequeno auditório, né, onde o, esse MEI, esse microempreendedor ou pequeno empreendedor, ao acessar a, secret... a sala do empreendedor, o centro de empreendedorismo, ele vai sair dali com o um máximo nível de informações e também um cronograma de capacitações, né, que a gente quer que ele não só abra a empresa, mas ele tenha sustentabilidade habilidade, né? E a gente vai trabalhar para incorporar isso na dinâmica do dia a dia, de competitividade do empreendedor, né? Então, o nosso desafio é também é esse, não só ser rápido, mas ser eficiente e eficaz, né? Então, é por esse aspecto aí que a gente quer trabalhar fortemente nesse 2023, né? E colher muitos frutos em 2024 também, já no último ano da, da gestão do prefeito Emerson Massa. Tá certo, secretário, nós vamos ficando por aqui, é uma reportagem esclarecedora. Mais informações você pode correr no nosso site riomaframix.com.br e dentro as informações. Secretário, obrigado pela disponibilidade. nos colocamos à disposição para estar sempre divulgando aqui as ações em prol da nossos Mafrenses. OK, gostaria também de agradecer a oportunidade, né, elogiar a dinâmica, né, desse desse programa, né, Douglas, e a gente conversou antes da da gravação, é muito interessante, aguça a curiosidade né do, do ouvinte, do, do, do seguidor, né em saber e conhecer um pouco mais. né E uma, uma situação que a gente tem trabalhado muito junto aos secretários é a comunicação com o munícipe. Né, às vezes o munícipe não tem ideia de, de ações que estamos fazendo né e não percebe que está sendo feito, estruturado né e colocando Mafra num destaque. Né, cada vez mais forte, né, não só em termos de Planalto Norte, mas também do Estado né, e do Brasil. Então, essa é a nossa proposição. Agradecer mais uma vez a oportunidade, estamos à disposição. Tá certo, a gente fica por aqui, mas volta a qualquer momento com muito mais informação.